Aí entramos na zona, tamo lá, o Gordox mal entrou, tipo, eu queria ficar pelo menos uns 10, 20 minutos trocando uma ideia, pegar uma breja, sei lá, a gente fala, olha aquela mina, olha aquela lá, que gostosa, ô, que bacana, vamos ver o que a gente vai fazer. Não, velho, ele pisou no lugar, mas pisou, ele pegou o cartão dele, ele entrou, tô apaixonado, <risos> tô apaixonado, e apontou pra uma mina que eu olhei e falei, não, você não tá, eu tô apaixonado, eu falei, não, Gordox, você não tá apaixonado. Você não tá vendo a mesma coisa que eu tô vendo Eu falei, você não vai pagar Você desculpa, com todo respeito Nós não somos seres maravilhosos também Nós é feio pra caralho Nós somos feio pra caralho, mas a gente não cobra então, Falei, tem essa diferença, né? Falei, tudo bem Tô apaixonado, eu falei, você não tá, Gordox. Bom, a mina era do tamanho dele pra mais Não, sem preconceito você, você eu, eu peguei